Levo minha mãe comigo. Embora ela tenha ido, levo minha mãe comigo. Talvez pusemos tão parecidos. E não sei dizer Levo minha mãe comigo Pois deu-me teu próprio ser Presença Enquanto você estava ausente E a vida caminhando até das estrelas você mudou o significado, antes, ao olhar para o céu, você pensava em Deus, hoje você pensa em poesia e num homem, ontem, olhando as estrelas, você pensava em grandeza e se sentia ínfima, hoje você as acha pequenas diante de si, estão ao alcance da sua sensibilidade, elas cabem nas tuas palavras. Hoje você está presente, Vani dos Santos. Levo minha mãe comigo, embora ela. Minha mãe comigo Talvez por tão parecidos Levo minha mãe comigo De um modo que não sei dizer Mãe comigo Pois deu-me teu próprio ser